No site de hoje, eu falo sobre a pretensa geração de desemprego por parte da tecnologia. Um assunto que nós já debatemos muitas vezes aqui no AAA, mas eu só queria trazer alguns argumentos novos. Toda vez que você recebe uma notícia do tipo, 47% dos empregos estão ameaçados nos próximos anos. Os empregos sempre estiveram ameaçados nos próximos anos, só que a parte que muitos jornalistas não divulgam é a fonte e a parte complementar dessa informação. Por exemplo, esse dado dos 47% está sendo divulgada e ela tem como fonte o World Economic Forum, essa é a principal fonte, onde são citados mais de 75 milhões de empregos ameaçados pela inteligência artificial, eu estou falando aqui do mercado americano naturalmente. A segunda parte do dado é que normalmente não é divulgada, porque justamente ela traz mais conforto do que alarde. E você sabe, os sites de notícia em geral preferem focar na parte que mais choca primeiro. Desses 75 milhões de empregos que vão pretensamente desaparecer, logo depois o World Economic Forum coloca no seu reporte que nós teremos o surgimento de 122 milhões milhões de postos de trabalho também provocados pela Inteligência Artificial. Então, no final, o que está acontecendo? Países muito desenvolvidos em Inteligência Artificial e outras tantas tecnologias de automação como RPA estão tendo as suas menores taxas de desemprego na história. Então, a conta não fecha. Uma outra hipótese. Esse desemprego está surgindo no mundo subdesenvolvido. Parte disso é verdade sim, porque nós temos menos produtividade, piores oportunidades num país como o Brasil. Então a competição não é de pessoa versus tecnologia, mas são de pessoas com menos tecnologia contra pessoas empoderadas por tecnologia. Essa sim é uma comparação que faz muito sentido, porque ela alavanca a produtividade. Um segundo ponto importante é lembrar que isso sempre aconteceu. Nós tínhamos nos Estados Unidos 8 milhões de pessoas que trabalhavam nas fazendas. 7 milhões delas foram trabalhar em indústrias, que eram um tipo de negócio absolutamente novo. E 1 milhão foi trabalhar em ferrovias. O que aconteceu logo depois? Hoje pouquíssima gente trabalha em ferrovias e o mesmo aconteceu com as indústrias. A tensão natural é porque a automação chegou dessa vez no setor de serviços e em tarefas intelectuais, que alguns julgavam que eram inacessíveis, era, elas não seriam impactadas em grande monta pela tecnologia. Isso vai acontecer. Então a discussão não é que tecnologia per se gera desemprego. Não, ela traz progresso. Ela traz tarefas que são mais difíceis, são mais enriquecedoras e melhoram a vida das pessoas. O desafio é quando nós temos que encarar a nossa própria reinvenção, e muitas vezes isso está relacionado a jogar fora determinados tipos de conhecimento, adquirir outros, e isso traz uma certa inquietação, é, porque mexe com o nosso bril, com a, o conhecimento que nós tínhamos depositado. Exemplo rápido. Quando teve a última grande mudança é, no código civil aqui no Brasil, dois amigos entraram em contato comigo. E é impressionante a diferença de visão deles. Um deles falou o seguinte, Arthur, esse momento é único. Porque o mercado estava muito padronizado e agora quem correr mais rápido vai conseguir alavancar os seus negócios. O outro entrou em contato e falou o seguinte Caramba, eu estudei 5 anos, passei na OAB, fiz direito, achei que eu tinha uma profissão pro resto da vida e alguém foi lá e mudou tudo. Eu vou ter que estudar tudo de novo. Então quer dizer, um tá pessimista com a mudança o outro tá vendo a oportunidade. Mas não podemos nos esquecer de um ponto fundamental. Tudo isso é muito mais fácil para pessoas como eu e você, que temos acesso à informação, que temos condição de buscar essa capacitação. O desafio vai ser com as pessoas que estão ficando para trás. E aí eu te aconselho assistir o American Factory Netflix para você entender do que, que eu estou falando. Pessoas que tinham uma vida de classe média nos Estados Unidos trabalhando numa fábrica da GM e agora lutam para poder comer e grande parte disso foi causado pela mudança socioeconômica e também por causa da automação. Então um desafio muito grande para a base da pirâmide. Então espero que a gente consiga interferir nisso também, poder ajudar o maior número de pessoas possível para que elas não fiquem abandonadas, né? fiquem sem o que ter o que fazer em virtude do avanço. Mas tecnologia nunca é geradora por definição de desemprego, ela é geradora de avanço. É, cabe a cada um de nós conseguir encontrar esse avanço e a nos readaptar.